Olá, mais de 170 professores da Rede Municipal de Rio Negro receberão licença-prêmio de três meses. Ao todo serão pagas mais de 200 licenças. Segundo a Prefeitura, o pagamento injetará aproximadamente R$ 600 mil reais na economia do município, um auxílio extra ao comércio nesse momento de retomada econômica. Foi sepultado na tarde de hoje o motoboy Alessandro Estebel, de 39 anos, assassinado a facadas na noite de sábado, em frente à sua casa no Jardim América. Segundo a polícia civil, ele estava em um bar durante o jogo entre Palmeiras e Flamengo, onde se envolveu em uma discussão com outros torcedores. Alessandro foi abordado por pessoas em um veículo onde entrou em luta e foi morto. A escola Tenetari Hallen de Mafra ficou entre os destaques da terceira edição do Prêmio Honestidade nas Escolas do Governo de Santa Catarina. A professora Cristiane Grein e a aluna Manuele Peixoto, do segundo ano, foram premiadas com outros 14 alunos de todo o estado. O projeto foi criado com o objetivo de despertar nos alunos a ética, a integridade e